Está entrando no ar, pela Rádio Universidade 800 AM, o programa T Move Temas Emergentes em Movimento. O que TEMOVE? Boa noite! Está começando mais um TEMOVE Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Zolim pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresento o programa juntamente com o professor Clayton Hillig que hoje excepcionalmente não poderá estar presente. Nós apresentamos o programa de hoje aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move Temas Emergentes em Movimento é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à PROGRADE, Pró-Reitoria de Graduação. Nós proporcionamos um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com palestrantes dos temas emergentes. Hoje, a conversa é com a psicóloga mestra Janaína Cláudia Strenzel. A Janaína possui graduação em psicologia pela Universidade de Santa Cruz, UNISC, mestrado em psicologia social e da personalidade pela PUC do Rio Grande do Sul, formação em de Terapia pelo Centro de Estudo em de Terapia do Rio Grande do Sul. Possui experiência na área de psicologia clínica, saúde do trabalhador e gestão. Atuou como coordenadora de clínica e escola de psicologia da FISMA. Foi psicóloga com ênfase em saúde do trabalhador no Hospital Universitário de Santa Maria. Trabalha há 17 anos como psicoterapeuta, como psicoterapeuta em consultório de psicologia Atua há 13 anos como professora do curso de psicologia da FISMA e como supervisora de estágio em psicologia clínica com ênfase em gestal terapia. Coordena o grupo de estudo, supervisões e pesquisa em gestal terapia. Janaína, seja muito bem-vinda. Nós temos uma pergunta que dá o título ao nosso programa. Janaína, o que que te move? Olá, oi, muito obrigada pelo convite. Uh, essa pergunta, né, o que que me move? É uma pergunta difícil, né? Sim. Mas eu acho que o que me move é estar tá viva, é acordar todos os dias de manhã, né, abrir a janela da minha casa, do meu apartamento, é olhar para fora e ver que é mais um dia que eu tenho pela frente, né, acreditar que eu tenho mais um dia pela frente é olhar para minha filha, né, olhar para outras pessoas, é conviver com outras pessoas que eu amo muito, que são pessoas muito especiais da minha vida, e é acreditar que a cada dia pode realmente ser um bom dia, mesmo que nem sempre seja, <risos> né, mas eu acho que realmente é isso que, que me move, né, é pensar que é mais um bom dia, agradecer pela saúde, né? pela paz né? de, de espírito no meu coração, né, e tocar esse dia adiante. Que legal. Janaína, eu li o teu currículo, né? Informações que estão no Lattes. Mas quem é a Janaína? Que informações que não estão no Lattes e que te caracteriza, que te representa? Pois é. Quando. Estava te ouvindo falar, né? O... Que é um resumo do, do currículo, né? Mas a pergunta não é essa, né? Passa um breve filme, né? Para Pela... lá. Pela minha cabeça, pelo menos, né, de, então quando tu lê, né, a ah, graduação em psicologia, uh, né, eu fiz a graduação em sete anos, né, na, na Unisc, porque durante esse período, né, eu fiz a graduação e trabalhava também, sete anos e meio, na verdade, então parece que hoje, né, se resume de uma forma tão breve, né, numa frase, hum. uma, uma colocação, graduação em psicologia, né, em 2005. Né? Mas, mas, na verdade, ser psicóloga é um sonho, sempre foi um sonho, desde a adolescência. Eu, na adolescência, tinha dúvida entre fazer psicologia ou fazer jornalismo. Eu fiz jornalismo primeiro, fiz dois anos, né? Gostava muito da área da, da comunicação social, por isso que gosto particularmente desses convites, né? De, de rádio ou outras possibilidades. Mas decidi, né, interromper, trancar o curso na época e troquei para psicologia. E aí, então, depois disso, né, sempre trabalhando, estudando, trabalhando em, dentro da, da própria faculdade, né, no setor administrativo. E aí depois fui para a área acadêmica, né, decidi fazer o mestrado, decidi que ia fazer o mestrado em Porto Alegre, escolhi a PUC. Uh, mas tinha que passar com bolsa, né, pelo valor, né, que não era viável, né, na, na época para mim, então tive que, que estudar bastante, então me preparei dos dois, nos dois últimos anos da graduação para fazer o mestrado, deu certo, né, consegui ingressar na, na primeira tentativa e aí fiquei dois anos morando em Porto Alegre fazendo mestrado em Psicologia Social e da Personalidade, mas eu já gostava muito da prática clínica, mas eu comecei a trabalhar com consultório na época e me sentia muito insegura por não ter uma formação para a prática clínica, muito insegura mesmo. Né, de, de me questionar né, o, o que, que eu estava fazendo, se eu estava fazendo o correto, mesmo fazendo supervisão, e decidi que tinha que fazer uma especialização. Então, né, terminando o, o mestrado, eu iniciei a especialização em gestalterapia, né, que é uma abordagem teórica, posso falar um pouquinho depois também, que, pela qual eu me encantei já no estágio, uhum. né? por entender que esse modo de ver Uh, que a abordagem tem do ser humano, do processo de saúde e adoecimento, era a forma, é né, a forma com a qual eu mais me identifico dentro do campo da psicologia. E aí eu me encontrei, né? Foram três anos de especialização e aí eu fui me sentindo mais segura né, para trabalhar com clínica. Trabalhei muitos anos com crianças e adultos, né? E aí depois fiz uma opção, né, pelo, pelo aumento da demanda, de trabalhar só com pessoas adultas e adolescentes. E é o, que, é o meu carro-chefe até hoje, né? Trabalhar com consultório é o que eu mais gosto, por isso que invisto bastante nessa área, né? Com, com cursos, né? A gente tem um... Né? Eu um grupo de estudo também já há algum tempo, antes vinculado à faculdade, agora de forma autônoma, né? Com profissionais que buscam estudar, né? E supervisão uhum. também nessa área. Uh, mas aí na vida profissional, né? Eu fui trabalhar como docente, né? Eu trabalhei em 3 de maio, uma época, na trem, foi minha primeira experiência como docente. Uhum dando aula sobre gestalterapia, disciplinas de gestalterapia e depois vim trabalhar em Santa Maria, né, na faculdade e no hospital universitário. Então vim para Santa Maria em 2007 então sou natural de Cachoeira do Sul, morei em Santa Cruz, morei em Porto Alegre e depois vim para Santa Maria. E aí vim trabalhar no hospital universitário pelos contratos FATEC que tinha uns anos atrás né? aí trabalhei em saúde do trabalhador foi uma experiência muito interessante, muito rica Uh, e aí depois fui trabalhar como, como docente aqui na, em Santa Maria também, na FISMA. Então aqui comecei a trabalhar com supervisão, com gestão também, né? Coordenando a clínica escola uh, por muitos anos, acho que uns 9 ou 10 anos. E aí fui trabalhar com supervisão, supervisão de estágio, né? Uh, orientação de TCC também, enfim, uma carreira acadêmica, né? Uhum. Uh, mas como eu disse, né? O meu, a minha maior paixão sempre foi pela prática clínica, né? Então... Né? Acho que com o tempo, assim, né? com a idade um pouquinho, a gente vai escolhendo, eu pelo menos, né? Decidi escolher né? trabalhar mais com aquilo que... Onde eu realmente me, me identifico, né? realizo. Me realizo diariamente, né? Como eu digo, não é todos os dias que a gente está apaixonado por aquilo que a gente faz, né? Às vezes a gente está cansado ou está né? um pouco indisposto, mas tem algumas frases por aí, né? Escolha o que você ama, que você né? não vai trabalhar, você vai... Mas eu acho que é um pouco por aí, né? Ah. Quando a gente... Uh, realmente gosta do que faz, né? A gente tem que ter um cuidado, às vezes, para não abraçar muitas coisas, né? Mas é muito bom, né? Eu sou muito... Falando, então, um pouquinho, né? Do, dentro né, da tua pergunta, né? Falando um pouquinho além de um currículo, cara, que tem muita, muita, muita... Todo mundo, né? Que tem uma, uma história, né, uma graduação, uma formação, ou... Mesmo quem não tem uma graduação, né? Quem tem uma... Todo mundo tem uma história, né? Todo mundo batalhou, uhum. né? Pra chegar até onde tá, né? Mas já faz um bom tempo que eu me considero uma pessoa muito bem realizada profissionalmente, assim, né? Uhum. E a cada dia é uma novidade. Às vezes as pessoas perguntam, ah, mas tu sempre no consultório, tá sempre, né, atendendo, mas... Cada dia é uma novidade, cada pessoa é uma história. Então, cada pessoa é única, né? Cada forma de ajudar é diferente. Existe a técnica, existe uma base que dá uma fundamentação para aquele trabalho. Mas... Uh, mas é todo dia uma novidade. Então, é um trabalho hum. que ele é diferente a cada dia, a cada turno, na verdade. Né? Ali tu colocaste que, que tem dias que tu não tá tão né, motivada, mas eu acho que isso faz parte, faz, né? Faz, faz, faz. Ah, eu até brinco assim, aqui. feliz 24 horas por dia só em comercial de margarina, né? Exatamente, é, é verdade. Vamos pegar o um exemplo agora da, da, dessa época do ano aqui para nós, né? No sul, né? Hum. Muitos de nós, né? Em algum momento resfriados, ou gripados, uhum. né, ou com alguma situação, ou tá mais cansado, dormiu mal, né, naquele muito dia... Frio, muito, muito frio muito levantar de Então, talvez naquele dia, se nós pudéssemos escolher, a gente ficaria um pouco mais na cama, dormindo, ficaríamos uhum. em casa, né, mas isso não quer dizer que a gente é muito diferente, né, do que sofrer, adoecer com, com o trabalho, né. Uhum. E o que, que é a gestão de terapia? Nossa, agora nós vamos passar três horas de, de conversa, né? Assim, uh, vou começar falando então né, dentro do campo da psicologia. Né? Tem, vou cuidar para não, não virar, para a nossa conversa não vire uma aula, né? Mas assim, a gente tem três grandes forças correntes né, dentro da psicologia. Então, é a psicanálise, né, que é o começo de, da psicologia, o início, né, com Freud, que todo mundo já ouviu falar, mesmo quem não seja, né. Freud da, explica. Né, Freud explica, <risos> é verdade. E aí, né, né, nós tínhamos também o behaviorismo, né, uh, e aí surge a chamada, na época, a terceira força em psicologia, né, que é dentro, né, do movimento humanista, então, que aí é a psicologia humanista. Eu tô fazendo, assim, um resumo de um resumo, né? Uhum. Uh, então, a teoria humanista, ela vem, né? Então, teve um, um, um, um teórico, né? Que é Maslow, ele vem e diz assim, né? Uh, mas por que, que a psicologia, lá, lá atrás, né? Algumas décadas atrás, tá tratando só de pessoas doentes? Será que pessoas saudáveis também não podem se beneficiar? do trabalho da psicologia ele traz esse questionamento né que era algo muito novo para para a época né uh, só que os estudos se deram por aí então vários au autores teóricos profissionais da época começaram a se movimentar nessa direção então andava a, psi a, a psicanálise andava o behaviorismo uh, e aí começou a surgir essa chamada terceira força em psicologia e ela tem alguns pressupostos básicos, claro que já mudaram, mas ainda né, é, é a teoria, é, é essa ainda. né? Então, de, de entender, por exemplo, o ser humano como um todo, então não, de não ver só a doença da pessoa. Então, ah, tem a Janaína, a Janaína que tem depressão. Não, é a Janaína como um todo, que tem uma história de vida, que vive um momento de vida, que no momento ela está passando por uma depressão, né? mas que não deixa de, de ser a Janaína como um todo. E essa depressão, ela tem um sentido dentro daquele momento. Daí rompe com aquela ideia, né, que por muito tempo você perpetuou de que psicólogo era pra louco. É, né? pra louco, pra, pra doentes, não, é, é verdade. Então, ainda tem um pouco essa ideia, né, a gente ainda vê, mas já mudou bastante no, no tempo, né, desde quando eu me formei pra cá, assim, um pouco menos né, de 20 anos, eu acho que já mudou bastante, né, mas ainda tem um preconceito. Ah... Eu sempre falo essa frase, né? Psicólogo é a última opção, né? Quem me conhece sabe, né? Que é uma frase que... E yeah, é, né? Nós somos a última opção. O que, que é a última opção? Eu já fui a um médico, eu já fui, né? Eu já procurei outros recursos, né? Tá, vou procurar então um psicólogo. Não é pra todos que é assim, né? Mas pra muitas pessoas ainda é, né? E, e tudo bem, ainda é assim, né? Mas pelo menos a pessoa foi, então, buscar uma ajuda. Então, que ela pode ser de várias formas, né? Um consultório privado não é a única forma, né? De, ou mesmo o um serviço escola, que vai... O atendimento individual, ele não é a única forma, né? De, de, de acompanhamento que a gente pode ter. Mas então, voltando né lá atrás, então, essa a, a, a teoria né humanista, o movimento humanista... A, o movimento humanista é uma coisa, a teoria humanista é outra, né? A, a psicologia humanista... Ela vem, então, ver o indivíduo como um todo entender que a pessoa é muito mais do que a soma das, das suas partes, né? Então, uh, por exemplo, ah, mas uma pessoa que tem, vamos trazer então para a atualidade, uma pessoa que tem crises de enxaqueca crônicas ou dores de estômago crônicas, né? Essas dores, elas podem estar sinalizando alguma coisa? Possivelmente estão, pode ser, claro que pode ser algo orgânico, né? A pessoa vai ter que fazer uma avaliação né, com um profissional, fazer um exame de imagem, mas, mas a pessoa, ela é um todo, ela não é só aquela doença só, né? Ela não é só aquela... É. O só sempre pode dar uma ideia de reduzir, né? Ah, mas o que tu tem é só emocional, ah, são só dores de cabeça. Então, qualquer coisa que a gente sinta está relacionada ao todo. Então, por exemplo, a gente estava falando uns minutos atrás, né? Sobre o tá cansado. Se nós passarmos uma noite em claro, por alguma razão, né? Ah, tá muito frio, eu tô preocupada, ah, passei trabalhando, não dormi, não dormi. Passei uma noite em claro. No outro dia, o nosso corpo vai sinalizar isso de alguma forma. Cada um vai ser um pouco diferente. Uhum. Alguém vai ter dor de cabeça, outro vai estar vai tá com um pouco de desatenção, uma pessoa vai estar tá um pouco mais ranzinza porque não dormiu o suficiente, a outra vai estar vai tá sonolenta, vai precisar dormir, enfim. Cada um vai sinalizar, vai expressar isso de, de alguma forma, né? outra vai chegar ali 3, 4 da tarde, ela não vai aguentar, ela vai precisar. Então o nosso corpo, a mesma coisa a água, a gente tá aqui, né, o pessoal que tá nos ouvindo não tá vendo, mas a gente tem alguns copos d'água aqui à disposição, à nossa disposição. Se a gente, né, começa a ter muita sede e não bebe água, o nosso organismo também sinaliza, de várias formas, né. Então é o nosso organismo, ele trabalha como um todo. Então dentro do movimento humanista, uh, a pergunta é da gestalterapia, eu já vou chegar lá. Junto com esse movimento, então, da terceira força em psicologia, que é a psicologia humanista, surge a gestalterapia. Né? Também foi o um movimento de, de alguns profissionais né, da, da época, uh, da área, né, que foram né, literalmente fundando essa teoria, que é a gestalterapia. Então, claro que o nome mais conhecido é o Fritz Pils, né, que é o fundador da gestalterapia, mas ele não fez esse trabalho sozinho. Né? Era, na época tinha um chamado Grupo dos Sete, que foram sete profissionais que, que fizeram a frente, né? mas, mas foi um movimento muito grande né, em diferentes partes no, uh, do mundo. A gestalterapia depois chega aqui no, no, no Brasil a partir da década de 50. Né? Então é uma abordagem mais nova do que as outras. Então o que, que ela que, as bases dela né, são a fenomenologia, aliás, os pressupostos filosóficos dela, né? a fenomenologia, o existencialismo e a relação dialógica. As teorias que dão base para ela, as principais teorias, né? É a teoria de campo, a teoria holística, o pensamento oriental, a psicologia da gestalt. Uh, então são algumas das, das teorias né, que já existiam que dão base para essa, essa abordagem teórica. E aí surgem alguns conceitos próprios da abordagem, então, que são bem conhecidos né, dentro da, da área da psicologia, que são, por exemplo, então, vou falar de alguns, né, a, o conceito de, de ajustamento criativo, né, que vem da homeostase ou da teoria orgânica A teoria organísmica é uma das teorias que dão base também, esqueci de falar. Então, assim, a gente, assim como o nosso organismo funciona de maneira equilibrada, um, né, o, o exemplo da água que eu dei antes, se a gente não toma, ingerir água suficiente, o nosso organismo vai sinalizar de alguma forma, a boca vai ficar seca, uh, a gente vai sentir, né, de alguma forma, se a gente não dormir o suficiente, o nosso corpo vai sinalizar. Então, da mesma forma, então isso seria né, um, um exemplo bem simples né, dentro do conceito de, de, de homeostase. A teoria organística é um conceito semelhante a esse de uma maneira um pouco mais ampliada. Né? Então, uh, eu vou dar um exemplo assim. Uh, ah, eu estou chegando aqui no estúdio para gravar e alguém me ofende ali na frente, né, na chegada. E eu chego aqui com isso trancado, né, na garganta, está né, trancado. Uh, esqueci que as pessoas não estão nos vendo, né? Eu tô fazendo gesto, <risos> né? Uh, o que que eu... Aí eu chego aqui e descarrego em vocês, né? Sou, né? sou grosseira, sou, né? Uh, o que, que que tem a ver isso com a teoria organismo? Que, né, que a gente funciona de uma maneira integrada, né? Ou se eu tô chateada... O meu, isso vai aparecer de alguma forma. Ou eu vou... O que que é o adequado, né? O adequado é eu ir lá e resolver, então, com quem me disse alguma coisa. Ou eu vou engolir aquilo, vou ficar quieta porque eu sou uma pessoa que não respondo. O que, que eu vou fazer com aquilo? Né? Ou eu vou, ah, eu preciso dar uma caminhada. É um ajustamento criativo, então é que é saudável. Se eu posso caminhar, eu vou lá e caminho. Uh, um exemplo de um ajustamento não saudável. Eu vou lá e vou beber em excesso, uma bebida de álcool, vou, vou usar algum tipo de droga, né? Eu vou me agredir de alguma forma, vou machucar, vou arrancar o cabelo, vou, vou roer as unhas, né? Pode até não ser comportamentos um, que vão me destruir, no primeiro momento, assim, né? Mas estão dentro. Isso é uma justa... são ajustamentos criativos saudáveis e não saudáveis que a gente tem. Ah, não, eu só escuto o que me dizem, eu não, eu não respondo, eu, eu engulo tudo quieta, né? Eu não. Isso é como se fosse somando dentro do nosso organismo, né? Então, a teoria organísmica é o como que eu recebo as coisas né? e o que, que eu vou fazer com, com aquilo. Então. Uh estava falando de alguns conceitos, né? Então, dentro da gestalterapia. Então, a gente entende, trabalha muito com aqui agora. Então, é uma abordagem que vai trabalhar principalmente, bom, o que que, o que, que tá acontecendo na, na tua vida agora, né? O que que tu acha que precisa ajustar, mudar, o que que não tá legal? O que que tá acontecendo contigo? O que for importante do passado e do futuro vai aparecer no presente. Então, é uma abordagem... Então, as pessoas, quando a gente vai fazer uma fala, uma palestra, perguntam, ah, mas então o terapeuta não trabalha com, com o passado, com o inconsciente? Sempre. Sempre, só que quando ele aparece. A gente nunca vai iniciar, por exemplo, uma sessão, né? Perguntando, ah, hoje me, hoje me fala do teu passado. Mas a gente vai falar, sim, do passado. A pessoa vai chegar e vai dizer, ah, um dia ensolarado ou um dia chuvoso como o de hoje, lembra quando eu era criança. Ah, é? E aí a pessoa, sim, a gente fazia tal coisa... Aí quando tava frio, a gente fazia, sei lá, fogo no fogão a lenha. aí a pessoa conectou com algo do passado, uhum. né? Ou do futuro. Mas vem naturalmente. Vem naturalmente e vem no presente. Então, isso é trabalhar com aqui agora, né? Ou quando a pessoa traz. então, ah, hoje eu tô lembrando de algo lá da minha infância, dos meus pais, dos meus avós, algo que é de outra época, né? Como é que é pra te lembrar disso hoje? Como é que tu tá agora, enquanto tu fala disso, enquanto tu lembra? O que que tu tá sentindo? Então, é uma abordagem que trabalha muito no presente, né, mas uh, não se desconsidera o passado de nenhuma forma, não tem como se desconsiderar. Uhum. É uma abordagem que trabalha com o conceito de figura fundo, né, que é um outro conceito bem importante dentro da abordagem. Então, o nosso passado, ele tá de fundo, mas às vezes ele vai se fazer presente. Então, mesmo numa patologia, né, alguém que tá doente, né, tá com uma depressão, tá com crise de pânico... Né? Uh, ou mesmo alguém que tem uma, uma patologia mais grave, né? que vai usar medicação controlada para toda a vida, ela continua sendo aquela pessoa, mesmo que ela tenha. Então ela não pode ser reduzida à doença. Uhum. Né? Então, é um olhar para a saúde para a saúde. E esse é um outro conceito, vou pegar já o teu, teu gancho para falar sobre isso, assim, né? Dentro da teoria humanista, dentro da gestalterapia, a gente sempre foca no potencial de saúde. Isso não é negar a doença, né? Isso não é negar que às vezes precisa, inclusive, que a pessoa use uma medicação que o psicólogo não receita, né? É o médico que pode receitar, mas quando é necessário, mas sempre buscando o potencial de saúde. Todo mundo tem um potencial de saúde. Todo mundo tem um potencial de crescimento e de desenvolvimento. Então, um, o que a gente busca dentro do processo de psicoterapia não é que a pessoa se transforme em algo que ela não é, mas é, o que, é que ela consiga se aproximar o máximo possível daquilo que ela realmente é, né? E se distanciar das falas internalizadas. Então, por exemplo, ah, alguém que diz assim, ah, mas lá, sei lá, o meu familiar me dizia que, ah, eu não era capaz de fazer isso, ah, eu nunca ia dirigir, não, dirigir não é para mulher, né? Ah, não, esse trabalho não é para mulher, ah, esse trabalho não é para homem né, e tô dando um exemplo muito simples, é né? muito mais complexo que isso, né, mas a gente poder se desamarrar dessas falas, que muitas vezes vem de pessoas que são muito próximas, né, sempre, sempre vem, né? de pessoas que são muito próximas, né, as maternas, paternas, e que vem nos dizer uma coisa, a gente precisa descolar disso para que a gente descubra quem a gente realmente é, não, mas eu posso dirigir, não, mas eu sou homem, mas eu posso ter esse trabalho, não, eu sou mulher, mas eu posso ter esse, esse trabalho. Então... Um, a gente acredita num potencial de, de saúde que todas as, todas as pessoas têm esse que potencial. É interessante, daí né? aquela pessoa que uh, tradicionalmente a pessoa acaba sendo uh, a doença, né? Ah, o fulano, a ah, cida é depressiva, é. né? Uhum. Então, como se eu fosse só isso. É. Ou é. eu tenho crise de é. pânico, como se eu fosse só isso e não uma parcela da minha vida, né? Uhum. Então, eu acho que a questão uhum. de ter um olhar mais amplo do, do, do todo uhum. daquela pessoa, uhum. isso? É isso mesmo. A gente procura sempre olhar aquela pessoa como um todo. Então, não quer dizer a nossa vida muda muito, né? Acontecem uhum. coisas ruins, de, acontecem muitas coisas boas, né? Uh, mas aí, talvez, tu possa dizer, alguém né, que talvez tá ouvindo pode pensar assim, ah, mas não tem tanta coisa boa, né, assim, né? Vocês que estão achando que tem. Exatamente isso. Às vezes a gente vive em períodos da nossa vida onde a gente vê mais coisas boas, né? Às vezes a gente vive em períodos onde a gente não vê tantas coisas boas. São as fases da nossa vida. Mas também tem o seguinte, tem pessoas que tendem a ver coisas boas, mesmo em períodos difíceis da vida, e tem pessoas que tendem a ver a vida como mais difícil. Aí a gente tá falando em estrutura de personalidade, né? Por que, que a mesma situação pra uma pessoa vai abalar tanto, e a outra ela vai ser mais resiliente, ela vai dar conta, ela vai sair daquela situação, ela vai... A gente vê, nossa, aquela pessoa né, passou por aquilo tudo e parece que tá bem, uhum. né? Tá tocando a vida dela, tá fazendo as coisas dela. Muitas vezes isso tem a ver com a estrutura de personalidade. Então, assim, todo mundo pode ficar doente em algum momento da vida. A gente não sabe o que, que, o que, que uhum. pode vir a passar, uma situação de mudança muito grande, uma decepção, uma grande mudança, né? Que pode ser uma descoberta de uma doença... Um... Né, o perder o trabalho, o emprego, enfim, podem ser várias situações. E, e a gente pode, por um período, né, então, se a pessoa tem uma tendência a se deprimir, que pode ser hereditária, pode ser da estrutura dela, ela pode se deprimir por um período, mas às vezes é, é esperado que ela fique. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né, de quando eu trabalhava com crianças, né, mas pode ser para pessoas adultas também. Então, muitas vezes os familiares procuravam atendimento para a criança porque ela tava, parecia estar deprimida. Claro que é diferente para fazer uma compreensão diagnóstica de uma criança né, para um, um adulto, tem várias questões que, que mudam. Mas, por exemplo, se a criança estava deprimida porque ela perdeu o avô, né, que era super próximo, o avó que cuidava dela. Pontual. É uma questão pontual. Então, aquela tristeza, aquela, aquele período de depressão, a, a, a, foi a forma como a criança encontrou para sinalizar a dor que ela estava sentindo por ter perdido aquela pessoa tão querida na vida dela, uma mudança da escola, né? Nossa, às vezes é um processo muito sofrido, às ah. vezes é um alívio para a criança trocar da escola, ah. mas outras vezes é um processo, os amigos estão ali, os colegas, os profs, os professores, o caminho de ir para a escola, né? Ah. Diz, ah, mas o caminho que eu ia para o meu colégio, né? Então, é, tem, a gente tem que ter esse cuidado, então continua sendo, claro, deve se é uma depressão ou se é pontual. Então, às vezes a gente passa, mas é como tu disse, né? Às vezes pessoa, ah, não, aquela ali, é minha, a minha colega que é depressiva. Ah, essa minha vizinha ali é bem depressiva. Aí, talvez a gente vá pensar, tá, mas tem pessoas que são depressivas, sim. Tem pessoas que têm uma personalidade depressiva. Aí é outra questão, né? Mas mesmo assim, essa pessoa continua sendo fulano de tal, né? Não, não dá para reduzir, né? Mesmo que as pessoas, essa pessoa tenha como uma característica predominante do estilo de personalidade dela, assim como a gente chama na abordagem, Ser depressiva ou ser ansiosa, né? Que é um, outro, é um outro modo de ser, então, né? A gente, na, na terapia fala em estilos de personalidade e modos de ser e existir. Como que eu sou, como que eu existo no mundo? Como que eu me relaciono comigo mesma? Como que eu me relaciono com as, com as pessoas? Mas é a Janaína como um todo, né? Então, sim, sim em algum momento, como tu disse, né? Assim, ah, mas a Cida tá depressiva. Ah, mas a Janaína tá depressiva. Sim, mas o que que tá acontecendo na vida da Janaína? Sim. O que aconteceu? O que que tá acontecendo? Né? É muito diferente do que entender uh, que aquela pessoa é. Né? Uhum. A gente às vezes substitui o é pelo está. Ah, ela está tendo uhum. crise de ansiedade. Ah, ela está depressiva. Né? Vai fazer um tratamento e pode, uhum. pode melhorar. Porque que não vai melhorar? Então eu tava falando né, do aqui agora, da figura fundo. Né? Então a, essa abordagem a gente não trabalha com a interpretação. Então de eu olhar para as pessoas. Ah, mas né, sentou assim quer dizer que é assim. Uh, dá um significado para as coisas, né? O mesmo com o trabalho com sonhos, né? A gente ajuda o próprio sonhador a dar um sentido para aquele sonho. Mas nada tem um significado prévio atribuído, né? Tá, ah, é. ah, e essa questão, eu vou ter que te interromper não, e interromper, fazer um, não, eu não paro. Uma, uma curiosidade, assim. Uh, essa questão, assim, o Freud tinha toda a questão da simbologia dos uh -huh, sonhos, sim, né? Sim. Como é que é isso? Porque às vezes a gente sonha com. Cada coisa, assim, absurda, que quando a gente acorda e pensa, como é que eu fui sonhar Sonhei. isso? Assim, não aconteceu nada num dia anterior, não tem assim, a gente não consegue fazer uma relação com, com nada. Racional, Mas a gente né? sonha. Uhum. Sim. <risos> como é que isso acontece? Como é que o sonho acontece? Tá. É, tem, tem, tem a forma, e sobre sonho tem tem várias formas né de trabalhar tem livro que fala né sobre livrinhos tem na internet né sonhou com tal coisa significa uh -huh. isso mas eu acho que todo mundo assim ó quase já intervalo nossa! <risos> Eu acho assim que muitas pessoas que estão nos ouvindo vão se identificar, né? Teve um sonho, um sonho. Desse absurdo, vai lá para internet. Sonhar. O que, que significa com tal sonhar coisa. com tal coisa? Uhum. Então, nós vamos ter que chamar o um intervalo, mas rapidinho a gente volta. <risos> Com o t -Move. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo. Você está ouvindo o programa t pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença da psicóloga Janaína Strenzel O t é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre ah. assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Bom, Janaína, então, voltando na questão sonho. do, do, dos sonhos. <risos> tá. <risos> uh, a gente estava falando, né, que tem várias. Man... Acho que é um, é um tema que provoca muita curiosidade, né? Uhum. Eu acho que provoca. As pessoas perguntam bastante sobre o sonho. Bom. Então tem várias formas de entender, eu vou falar daquela que eu estudo então um pouquinho, né, e trabalho já há alguns anos com ela, que é como que a gente entende o sonho dentro da, da terapia. Então, uh, a gente não trabalha com interpretação, né, então nada tem um significado prévio atribuído, por exemplo, ah, sonhei com, sei lá, com um copo d'água significa tal coisa, não. Então, mas como é, que, como é que então acontece isso, né, de, por exemplo, que, que tipo de sonhos a gente pode trabalhar? né? Dentro, tô falando aí dentro de um espaço de psicoterapia. Claro que a gente faz, às vezes, alguns workshops também para trabalhar com sonhos, né? Daí são trabalhos em grupo, são bem interessantes. Então, o primeiro passo é aquele sonho chamar a atenção da pessoa por alguma, alguma razão. Ah, eu quero contar esse sonho. Como tu colocou assim, nós a gente sonha com algo que parece absurdo, né? Dentro da gestalterapia, a gente pode se colocar no lugar né, de qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer personagem com o qual a gente sonha. Então, por exemplo, se eu, se eu sonhar... Ai, vou cuidar para não parecer muito, muito maluco isso que eu vou falar. Mas, realmente, eu garanto que isso funciona na, na prática clínica, né? Então, eu sonhei com um passarinho que tá voando. Ah, eu sonhei que eu voava como um pássaro. Olha que absurdo, né? Se eu não vou, não vi passarinho, né? Como diz, não tem um elemento. Às vezes, assim... Ah, eu, eu vi tal pessoa hoje, essa noite sonhei com ela. A gente pensa, ah, eu sonhei essa noite com a Maria lá, porque eu encontrei ela na rua, né? Hoje a gente, às vezes, sonha que tá com sede acorda com sede, né, O que precisa ir ao banheiro, enfim, mas às vezes não tem nada, parece absurdo aquilo que a gente sonhou. Sempre quando a gente trabalha, claro, dentro da técnica né, da gestalterapia, a gente pode assumir, né, aquele personagem, aquele elemento que apareceu no sonho. Então, a gente pede, uma das técnicas, né, é pedir que o sonhador conte o sonho em primeira pessoa né porque quando a gente conta a gente sempre conta no passado uhum. eu sonhei que eu estava ah eu sonhei que eu andava ah eu sonhei uhum. que eu era sempre no passado então a primeira técnica é é ajudar a pessoa o sonhador né no caso a pessoa que tá ali tá ali com a gente que conte em primeira pessoa então tá é, é diferente falar assim ó ah eu sonhei que que é outra coisa assim ó, então a gente ajuda que a pessoa conte primeira a pessoa, e a gente pede que ela se coloque no lugar de algum objeto, algum elemento do sonho. Então, normalmente a pessoa conta o sonho primeiro. Como é que ela sonhou? Vou inventar um sonho então. Ah, eu sonhei que eu vi um pássaro voando e aí eu fui, né, assumi o lugar daquele pássaro e saí voando lá do do meu trabalho. Tá. Então, tá, conta. Conta no momento presente, no tempo presente. Ah, eu tô, eu, eu tô vendo um pássaro, eu, eu pego uma carona com ele, né, e saio. As pessoas dão risada, né? Ai, que absurdo, né? Que coisa louca, que coisa engraçada. Só que quando a gente pede uma outra possibilidade, se a pessoa topar, a gente explica que é uma técnica, né? A gente pede que o sonhador ocupe o lugar de algum elemento que apareceu no sonho. A pessoa que vai escolher o elemento, normalmente. Então, experimenta ser esse pássaro que levanta voa e sai. Né, experimenta contar em primeira pessoa. Claro que a gente cria uma atmosfera para isso, né, dentro de um espaço reservado, sigiloso. Tem vários pré-requisitos para a gente poder trabalhar com sonho, né, que daí não, não vai dar tempo da gente entrar aqui. É um trabalho seguro, né? não uhum. é uma. Não é feito de. Tem técnica para fazer isso. né. Uhum. Então, daqui a pouco a pessoa começa a conectar no presente, porque aí tem o um sentido né, na técnica do aqui agora. Como é que é poder sair do seu trabalho uhum. e voar? ou da sua casa e ser livre e aí a pessoa começa a conectar com elementos que estão presentes na vida dela só que não estão presentes de uma maneira consciente então o sonho ele traz a consciência vários elementos que estão ali presentes só que não estão acessíveis para nossa consciência isso é o que Pius é uma das coisas que Pius traz né que o sonho traz para nós a possibilidade da gente integrar diferentes aspectos da nossa personalidade e diferentes momentos da nossa vida que a gente está vivendo também. Então, ai, eu, tô, eu muito, não estou trabalhando um sonho, eu estou inventando um trecho de um sonho, né? Mas não, nesse exemplo ainda, então a pessoa vai conectar, ai, como é que eu ia poder sair livre daqui? Então, talvez hum. ela pode conectar, nossa, como eu me sinto amarrada nesse lugar, hum. como eu queria poder, poder a sair daqui. Liberdade. É, é é muito difícil falar de sonhos assim tão brevemente, hum. né? Mas... Então, o sonho, ele realmente é uma manifestação de, de, de, de processos inconscientes? É, é. inconscientes, principalmente, né? Uh, a gente fala assim, né? Que não estão acessíveis ao nosso consciente ainda. Então, a ideia é trazer para o consciente, né? Uhum. E que a pessoa entenda, então. E aí, tem, um, tem algo que, com certeza, muitas pessoas que, que vão... Que estão nos ouvindo, né? Sonhos recorrentes. Quase todo mundo tem. Quais uhum. são os tipos de sonho recorrente? Por que, que a gente sonha o mesmo sonho várias vezes, né? Uhum. Pode ser, às vezes, de uma vida inteira. Tem pessoas que dizem, ah, eu sonho desde criança o mesmo sonho. Às vezes, o sonho vai mudando ao longo da vida. Uhum. Alguns elementos do sonho vão mudando, mas tem um sonho recorrente base. Às vezes, pesadelos. Pode né? ser pesadelo, pode ser sonho, né? Mas, normalmente, ele tem alguma coisa mais angustiante, né? Algum uhum. conteúdo um pouco mais tenso. Angustiante retiro, né? Mais tenso. E tem pessoas que têm o mesmo sonho várias noites seguidas, né? Então, o sonho recorrente é algo bem interessante da gente trabalhar. Normalmente, quando uma pessoa trabalha um sonho em terapia, um sonho que é recorrente. Às vezes a pessoa diz, ah, faz 15 anos que eu tenho esse sonho. Quando a gente trabalha uma parte dele em terapia, o sonho, ele muda. As pessoas se surpreendem, né? Tá, mas pela primeira vez eu sonhei diferente. Eu acho que é uma prova, assim, né? Não que a gente precisa provar, né? Mas, mas é uma prova de que realmente, trabalhando com o conteúdo daquele sonho, ele se modifica. E deles vêm nos dizer uma outra coisa que precisa ser trabalhada. As coisas vão acomodando, vão acomodando. Elaboradas. Vão. Mas o sonho recorrente, ele é algo bem interessante. Até porque, pelo menos em algum período da vida, todos nós já tivemos, né? Ah, então naquela época eu sonhava muito com tal coisa, hum. né? Ou tinha um sonho que, ou às vezes é igual. Ou às vezes o sonho tem um ponto fóbico, né? Ah, eu sonho que eu corro até uma parte e eu caio num penhasco. Ah, eu sonho que, né, eu tô andando na rua e aí daqui a pouco eu perdi meus sapatos, né? Ou eu tô sem roupa, né? Ou, ah, eu, o carro caiu numa ribanceira. O sonho que tem um ponto fóbico, né? Que eu ia falar em público num grande evento e eu perdi a voz. E aí eu acordo, né? O ponto fóbico é sempre assim onde o sonho termina, né? Hum. Então isso também é algo bem comum, as pessoas terem um sonho, que não precisa ser recorrente, que tem um ponto fóbico, como a gente chama, né? Então ela, ela acorda em algum ponto, né? Ainda bem que era um sonho, né? Janaína, mudando um pouquinho da, da, de assunto, a, a gente percebe assim ó, esse aumento da, do uso das redes sociais, né? Uhum. As, a gente vai num lugar, num, num, num parque ou numa praça e eu, uh, esses tempos eu estava num, num lugar assim lindo. E eu, o que me chamou a atenção é que eu estava maravilhada com o um lugar e as pessoas não estavam olhando. Era criança, era adulto, era pessoas mais velhas, só presas na, na, nas telas, na tela. só ligadas na tela e nem estavam vendo a, a uhum. o mundo à sua volta. Uh, esses dias caí na rua, uma pessoa caí quase ao lado de do, do, do, do uma moça, moça no celular, ela não tirou os olhos da, da, do celular, inteiramente concentrada ali. Eu, eu fiquei estatelada no chão, o joelho ralado, mas impressionada daquela pessoa assim, ó, nem sequer olhou para o lado. Sim. Esse excesso de informação, esse excesso de redes sociais, ele pode ser prejudicial, ele é prejudicial? Uhum. Uhum. Sim, né? <risos> acho que agora já tem já um certo tempo, nem se falando mais sobre isso, né? Eu acho que com, com a pandemia, né? volta e meia a gente retorna a falar de, do, do período da pandemia, e eu acho que isso é natural, é claro, vou falar bem então primeiro, tá, das, das, das <risos> redes sociais da tela. A gente precisou muito, né, para trabalhar, para se comunicar, para receber informações, uhum. né, e acho que a gente viu como é importante, né, uh, toda essa rede, né, uh, né esse, esse processo de comunicação que a gente tem, a internet, as telas, acho maravilhoso, acho que é maravilhoso para a gente se comunicar com as pessoas, para poder trabalhar, para pesquisar, para ter acesso à informação, nossa, acho que tem muitas possibilidades. Acho que tem muitas coisas boas até para as crianças também. Mas, como tudo, né? O excesso, né? A, a tua fala, né? O exemplo que tu deu, né? Uh, as pessoas não estavam vendo que estava à sua volta. E eu acho que é isso que está acontecendo, né? As pessoas podem estar tá num, num lugar que pode ser um, um restaurante. Se a gente vai num restaurante, por exemplo, né? Onde tem muitas crianças, o que, que muitos responsáveis, né? Pais, né? Que podem ser responsáveis, avó, vou quem tá com as crianças faz? Dá uma tela. Né? Então, a criança ali, perde toda a possibilidade de, de conviver, de entender que ela vai pedir um prato, de que ela vai lá se servir, de que ela vai ver como é que funciona o ambiente de um restaurante, as pessoas circulam, degustar, a comida. degustar a comida, né? Então, é, né, tu deu o exemplo de algumas cenas né, que, né, que tu vivenciou, viu? Né? Então, eu observo às vezes isso, por exemplo, né? Então, as, dependendo da idade, crianças que já tem idade para comer sozinhas, né? Alguém tá dando na, na boca delas ali, alcançando com a colher, com um garfo, e a criança na tela, ela não tá nem vendo o que ela tá comendo, ela não tá uhum. saboreando, porque a gente não saboreia, a gente saboreia com os olhos também, uhum. né? Com, com, com os sentidos. Então, ou na rua, né? Na, na, né? As crianças, as brincadeiras das crianças, acho que conheço vários jogos infantis, online, acho que tem, tem muitos que são muito bons, mas a criança precisa também se desenvolver, brincar, correr, né, botar o pé no chão, na grama, na árvore, e nós adultos da mesma forma, né, então a gente vive hoje, e nem só a questão da tela, né, mas a questão do, da comparação, né, esses dias eu vi uma fala de uma psiquiatra, né, que perguntaram para ela, né, o que, que ela acha que é um, um dos grandes problemas, assim, né, da, da vida adulta, né, dos processos depressivos, ela falou que, na minha opinião, é a comparação, e eu vi aquela fala dela e fiquei pensando, né? Pra mim também fez sentido. Então, eu vou me comparar, né? Vou comparar o meu corpo com o corpo das outras pessoas, né? Ou então, se eu sou mulher, com um das outras mulheres. Se eu sou homem, com um dos outros homens. Eu vou comparar o meu cabelo. Eu vou comparar o meu currículo, porque eu tenho acesso, né? De quem eu, né, de quem eu quiser ver. Eu vou comparar o meu carro, eu vou comparar a minha casa. Uhum. Mas principalmente a questão da imagem, né? Uhum. Então, né? Tem os filtros, né? Eu não, não entendo muito, assim, mas eu sei que tem, né? Então, tem essa super exposição, né? No geral, as pessoas colocam ali na, nas redes sociais os momentos... Só o lado bom. Só o lado bom, né? Então, então, se eu não tô tão legal, tô na minha casa lá, tô sozinha, tô, né? Aí eu vou olhar lá, ou não, não tenho direito a tirar férias, ou tô desempregada, sei lá. Aí eu olho, as pessoas lá estão viajando, estão na praia, estão no restaurante, Sempre né? felizes. Sempre felizes, bonitas, né? Assim, hum. né? Às vezes, elas nem tão conversando entre si, né, mas naquele momento postaram, né, ali uhum. que estão tão felizes, mas muitas vezes, uh, eu lembro de um, há um tempo atrás, né, fui num num, num lugar, né, de, de, num restaurante assim também, que tinha uma, uma, uma plaquinha, né, que dizia, deve ter em outros lugares, essa plaquinha não é exclusiva dali, não temos wi-fi, Conversa entre, entre vocês, entre si, né, eu achei uhum. muito, muito simpático, né, mas percebi que algumas pessoas reclamavam disso, uhum. né, então eu chego eu tenho que conectar, né? Então, eu acho que tem um lado bom, é claro, é inegável, né? A gente não, não, não vive mais sem, né? Acho que a gente não vai é mais, mais conseguir viver sem. Mas, mas por vários motivos, né? Eu acho que é, é a gente conseguir colocar o limite, né? Tudo que é em excesso, ele é, acaba prejudicando. É verdade, é. E realmente, essa questão das crianças é preocupante, uhum. né? As crianças, elas precisam experienciar o mundo, uhum. né? Para uhum. se desenvolver. Sim. e só uh, uh, olhando para as telas elas acabam não sentindo é, o mundo é, né? é. até de interagir né então uhum. quando a gente chega né numa numa festa por exemplo onde tem no encontro né onde tem mais crianças né o que, que acontecia uns anos atrás né a gente ia brincar quando a gente era uhum. criança né ou depois a gente ia brincar às vezes demorava um pouquinho tinha vergonha mas uhum. né? aí não, quando tava bem boa a brincadeira era ir embora normalmente era assim uhum. mas a gente ia para brincar né? brincar, correr, sei lá, as brincadeiras que tivessem hum. disponíveis. Uh, hoje não, né, a gente vê que as crianças, às vezes, elas estão, eu vejo muito isso, né, viver também, né, o... Elas estão no mesmo ambiente, mas está cada uma na sua tela. Uhum. Claro que às vezes elas estão jogando o mesmo jogo virtualmente, mas, mas, mas é a questão do equilíbrio, né? Uhum. né? Na vontade de dizer assim, tá, agora deu, agora vamos lá brincar. Vamos lá fora, vamos, vamos, vamos aproveitar o brinquedo, vamos inventar um brincar. Ah, não dá pra ir lá fora. Tem tanta coisa que dá para. Quem ficou, sei que não fui só eu que passei por isso, né? Quem ficou na pandemia em casa com uma criança, né, por uma boa quantidade de tempo, teve o um lado bem bom também da pandemia. Né? No sentido assim, né? Claro que a pandemia foi uma coisa horrível, terrível, não tô dizendo, mas o uhum. um lado bom de ficar mais em casa, que a gente reclamou tanto, né? Ah, uhum. fiquei, fiquei com criança, fiquei acumulei funções, mas o um lado bom é de ter oportunidade de ter ficado mais perto dos nossos filhos, eu acho que foi uma ótima oportunidade, uhum. e de criar jogos, e não é colocar um filho, né? Ou quem tinha dois, três, né? Colocar na frente das telas, né? Mas você deve inventar brincadeiras, deve inventar jogos, tem tantas coisas que dá pra. Ou que a gente brincava né, na nossa uhum. infância, que a gente teve a oportunidade de ensinar, de mostrar para os nossos filhos, né? Isso exige tempo, né? Exige paciência, uhum. né? Sentar no chão, brincar. Então, às vezes, é mais fácil, eu entendo, ah, eu tenho a casa para organizar, eu tenho a reunião para fazer, uhum. né? De casa, né? Um, coloca na tela, né? A tela, né? Do celular, do tablet, né? deixa o filho no computador. Às vezes não tem outra coisa pra fazer. Uhum. Mas. Mas não dá para fazer isso o tempo inteiro, né? Sim, e só que eh, na pandemia aumentou, né? mas já vem há um grande <risos> tempo onde as crianças acabam ficando um, maior parte do tempo na frente na ou tela. da televisão é. ou do computador. Uhum. Eu trabalhei bastante tempo com alfabetização, então eu tinha alunos de 6 anos, eu tinha alunos que não sabiam correr então, assim, eu não sabia... A escola tinha um pátio enorme e eu tinha um aluno que ele não sabia correr. Ele uhum. caía porque ele uh, vivia num apartamento e ficava só na frente da televisão. Então, uh, o excesso de telas, eu acho que não afeta só a cognição uhum. e a emoção. Uhum. Afeta fisicamente, fisicamente o corpo, é. né? Porque a criança... Ela, nós somos uma, animais... Né? Que nasceram para uh, se movimentar uhum, sim, e olhar uhum. longe, uhum, né? Uhum. E com o excesso de telas, acaba não se movimentando e olhando perto. É. E isso realmente é. é um crime que, que é cometido uhum. com as crianças, né? É, porque elas precisam ainda, por... nós precisamos também todos, né? Mas a criança precisa uhum. por desenvolvimento dela, sim. né? Sim. Ela precisa desse movimento, hum. né? Então, de, como eu disse, de correr, de, de brincar, de saltar, de fazer aquelas coisas que a gente olha pra eles fazendo, e de ir numa pracinha, brincar, né? Ou, quem não tem a, a possibilidade de ter um, um espaço né, em casa, um pátio, né? Mas uh, esses brinquedos que tem em praça, hum. né? Que a gente olha e pensa, ai, vão cair, né? Mas na maioria das vezes não cai, brincar né? Brincar com as panelas Exato. vazias, né? Sim, sim, sim. Uh -huh. Com um potinho, é. com... É importantíssimo é para o de é, desenvolvimento é. da criança. Porque a tela, né, ela fica a criança fica muito mais passiva, né. Embora tenha possibilidades, tenha jogos que a criança interage e tal, tal, mas, mas ela tá ela tá parada, né. Uhum. Ela vai movimentar os os dedos, uhum. né, ali para mexer na tela uhum. e tal e, e é isso, né. E assim o uhum. grande número de crianças com crises de ansiedade, né, sendo uhum. medicadas ou ansiedade ter... De... TDAH, uhum. tem que falar bem devagarinho uhum. para não enrolar. Uh, o que, que os pais e professores que nos ouvem podem fazer para prevenir ou para ajudar uma criança diagnosticada ou com ansiedade ou com TDAH? Uhum. É, eu acho que, eu acho não, né? Aumentou, né? Essa, essa, essas demandas aumentaram muito mais, né? Depois, com esse retorno, né? Depois da pandemia. Uh, primeiro porque foi uma, foi uma diferença muito grande, né, na rede pública e na rede privada, né, que a gente já sabia que tinha essa diferença, mas isso ficou muito mais evidente na pandemia, né, porque algumas crianças continuaram, tiveram a possibilidade, né, graças às redes sociais, né, de, de conseguir, né, continuar o acesso à, à educação, e muitas não, né, uhum. então... Eu sei que tem se discutido, tem se falado muito, como que isso vai ser recuperado de alguma forma, mas para muitas, independente do contexto, foi muito difícil voltar à escola. Crianças e adolescentes, né? Uh, eu acho que esses processos de ansiedade, eles foram. Eles são. Eles foram diferentes um pouco para a criança e para os adolescentes. Eles também aconteceram, acontecem para os professores, né? Para quem. Não só para os professores, para todo, todo profissional que trabalha né? na, na, na escola. Mas assim. As crianças perderam coisas na pandemia diferentes do que os adolescentes perderam. Então vamos pensar, por exemplo, assim, eu falei já um pouco da, da criança, né? Mas o adolescente ou pré-adolescente que tava começando a sair, por exemplo. Uhum. Começando a sair com os amigos, sair que eu digo assim, ó, ai, ah, sair ali, fazer uma caminhada com os amigos, tomar um chimarrão com os amigos, ou talvez até já sair à noite, né? E aí teve que ficar trancado, né? Até porque uhum. nem tinha onde sair, não era, né? não era permitido sair. Então... Para muitas pessoas, né, foi um processo natural, voltar, quando foi possível voltar, tudo ok, tudo certo. Se bem que eu acho que boa parte de nós passou por uma readaptação, né, do sair de novo, era um pouco estranho, né. Uh, mas para muitas pessoas, para muitas crianças e adolescentes foi difícil esse retorno, né. E, e, e, a, e para a aula, né, é algo que tem que acontecer diariamente, né, de segunda a sexta, então é uma... É uma, é uma exposição de hoje, não é uma escolha, né? Eu vou à aula ou não. É diferente do que não, eu vou evitar passear, porque eu ainda não estou muito seguro, segura para ir passear, para sair com os amigos, né? Então, o retorno às aulas naquele momento ali onde foi determinado, né? Agora não tem mais aula online. Vai ser tudo, não vai ser mais passado nenhum conteúdo, né? Os professores não vão mais passar. Isso causou um impacto muito grande para muitas famílias que se viram obrigadas, até por uma questão de insegurança, às vezes, né? Então, eu vou para a aula, mas aí em casa eu tenho um familiar que é de alto risco, né? Tem vários fatores, né? De risco para a Covid, e eu tenho medo de trazer essa, essa doença para casa. Às vezes nem era uma ansiedade uhum. da própria pessoa, né? Mas era de, de levar essa, essa, essa doença para casa. Uh, o que fazer em relação a isso, né? Eu acho que tu falou da do excesso né, de, de medicação, às vezes, né? Nem sempre uma criança né, que, que, que tem sintomas de ansiedade, né? Ou até os sintomas, né, de, de, de déficit de atenção, hiperatividade, nem sempre ela precisa da medicação, né? Eu acho, eu penso assim, né? É importante sempre fazer, se possível, fazer uma avaliação. Às vezes, isso não tem como, como procurar um profissional né, de forma privada, mas tem os serviços de escola, né? Quase todas as cidades que têm. Faculdade né, de psicologia, universidade, né, uh, Curso de graduação em psicologia oferecem um serviço escola, ou é sem custo, ou é com valor de baixo, de fácil acesso, né, ali vão ter estagiários que são supervisionados, que têm condições de fazer uma avaliação com aquela criança, com aquela família, não, né, que o que eu acho então que a escola pode fazer é tentar, né, falar com a família, encaminhar para esses serviços ou para um profissional, né, se for possível, uh, e aí vai ser feita uma avaliação para tentar entender, então, aquela criança como um todo, né? Claro que eu tô falando de novo a partir da, da gestalterapia, mas acho que não só da gestalterapia. Entender o que que tá acontecendo, o que que tá deixando essa criança ansiosa? O que que tá fazendo com que ela não, não, não consiga aprender? Agora tô olhando para nós duas de óculos, uhum. né? Mas a criança não tá enxergando direito, uhum. né? Uh, né? E não, não entende que, que, que não tá enxergando direito. Isso uhum. também é algo assim... Então, né? Mas um, um, um profissional sério, né, vai fazer uma boa avaliação, uma compreensão diagnóstica e vai poder dizer: olha, tá acontecendo tal e tal situação, né? Vai, vai poder ajudar a família, e a família vai conversar com a escola, o profissional também vai conversar com a escola, o ideal é que converse, uhum. para tentar ver, então, com cada criança o que, que tá acontecendo com ela. E aí avaliar: se precisar de uma medicação, bom, aí vai encaminhar para um serviço, né, para um profissional que vai receitar, então, uma medicação que vai ser adequada, né? Ou para a criança... Às vezes a criança precisa, o adulto também, às vezes precisa de uma medicação. Às vezes, o adulto a criança vai se beneficiar de uma medicação. É, hum. é melhor... É diferente, quer dizer, né? Então, ela vai ficar melhor se usar uma medicação. Vai ficar mais tranquila, menos ansiosa, mas isso tem que ser avaliado, né? Por um, por um profissional, né? Hum. Uh, Janaína... Um... Muita gente nos, que está nos escutando uh, está passando por situações, não está muito bem, está deprimido. Que mensagem tu gostaria de deixar a essas pessoas que, que nos ouvem e está passando por algum tipo de sofrimento? Nossa, que difícil. Muito difícil. <risos> é, a primeira, as primeiras perguntas e a U. O... São as mais difíceis. As mais difíceis. Ai, vocês deveriam ter me preparado. Não, tô brincando. Pois é, mas assim, verdadeiramente, eu vou começar por aquilo que eu acho que não ajuda, né? Hum. né? Um, as pessoas trazem muito assim, né? Tô falando da prática clínica, né? Ah, as pessoas também dizem Quem tá deprimido, quem tá em depressão, hum. ou tá doente, não tá legal. Diz assim, ah, eu não aguento mais as pessoas me dizerem levanta, bota uma roupa, vai tu caminhar. Tem tudo. Tu tem tudo, olha só. Vai no shopping, vai no centro, vai ver a vitrine de loja. Né? É bem isso que tu falou. Tu tem tudo. Tu tem filho, tem família. <coughs> Desculpa. É, tu... Ah, enfim, tu tem um carro, tu tem um emprego. Quando a gente não tá bem, a gente enxerga racionalmente que tem tudo isso, né? E até enxerga, é grato por isso. Que bom que eu tenho meu trabalho, que bom que eu tenho minha família, que bom que eu tenho... Só que, né, é importante, né, que a gente também se respeite que naquele momento a gente sabe que tem tudo isso, mas isso não é o suficiente, ou não parece o suficiente. Então, o que, que eu acho que é importante, assim, né, primeira coisa, de não ficar sozinho sentindo isso, né, então todo mundo tem alguém, pelo menos uma pessoa, pode ser um familiar, pode ser um amigo, né, Pode ser, pode ser alguém da família. Muitas vezes não é alguém da família, né? Eu vejo que é mais comum não ser alguém da família. Mas alguém com quem tu pode dar é um vizinho. É alguém com quem tu pode contar. Alguém com quem tu pode conversar e dividir o que tu tá sentindo. né? Na, uma, uma tristeza dividida passa a ser meia tristeza, algo mais ou menos hum. assim, né? Então assim, ah, mas alguém vai dizer, não, eu não tenho ninguém. A gente tem os serviços de ajuda. Né, então tem por exemplo. Agora a gente tá iniciando, né, o setembro, né, hoje que é o mês de prevenção ao suicídio. Aí tem o CVV, uhum. né? Então aí eu não tenho ninguém, eu sou sozinha, não confio em ninguém, não tenho com quem falar. Tem como entrar em contato, né? Através do CVV é divulgado, todo mundo sabe, né, o número, como é que funciona, ou pode se informar. Então sempre vai ter alguém. Então a primeira coisa que eu diria, não, não fica sofrendo sozinho. Ah, mas eu não confio em ninguém. Mas então tem um serviço montado sério, né, que tá ali para oferecer uma ajuda de pessoas que estão capacitadas para fazer isso. Mas quem pode então pedir uma ajuda para alguém, né? Uh, né? Então o que, que o que, que eu posso fazer? Ah, eu não quero ficar sozinha. Eu, eu, o que, que eu preciso fazer? A gente tem coisas que a gente pode tentar fazer, né? O que, que eu gosto de fazer? O que, que eu não tô fazendo e que eu acho que eu posso tentar resgatar? Eu vou tentar ouvir as músicas que eu gosto, eu vou limpar a minha casa, eu vou sair para dar uma caminhada, eu vou fazer uma comida que eu gosto, mas às vezes a gente não tá legal nem para isso, nem para para nenhuma dessas dessas atividades. Às vezes, a gente não tá vendo graça em nada. Quem não tá vendo graça em nada, nada, nada, nada por um já um certo período de, de tempo pode ser um sinal, né, às vezes a gente tá alguns dias chateado, uma semana chateado, não tô legal, tô quieta, não quero falar com ninguém, não tô achando graça, mas quando isso se estende por um período maior, eu acho fundamental pedir uma ajuda, né, para alguém, então tem todas essas, essas, essas possibilidades, assim, né, não, não é fácil, mas passa também, né, o, o bom, né, da, das situações difíceis da vida, ou dos períodos, eu acho que sempre passa, né, a gente acredita às vezes que não vai passar, né? Mas, o fato quando é que, tá naquele momento ali tá. Parece que é, Mas eu que não vou não sair passar. disso, não vou uhum. conseguir sair Mas o fato mas, é que faz. a gente passa, a gente consegue sair né? Mas às vezes a gente acha que não vai passar né? uhum. e, Enfim, acho que é mais ou menos isso Até o Jean, o nosso técnico de áudio uh, Me deu o telefone do CVV Que é o 188 uhum. Ou cvv.org.br, então fica uma dica muito importante uhum. para se alguém estiver passando por uma situação, né, e não tenha Sim. com quem conversar, ligue para o 188. Uhum. Uhum. Porque assim, ó, uh, eu acho também que a gente vive já há algum tempo uma situação, vou chamar assim, né, as pessoas não escutam, não ou, não escutam mais, né, uhum. então uh, é cada vez mais raro a gente ter com quem conversar, né, então, porque as pessoas não me escutam, né, e aí eu acho que também tem a ver um pouco, né, com, esse, com essa situação, né, das, das redes sociais, mas é muito difícil, quem tem hoje alguém que realmente a gente possa dizer assim, não, eu sento com essa pessoa, eu converso, ela me escuta, eu escuto ela, tem algo muito valioso, Pode ser dentro de casa, pode ser num relacionamento, pode ser com filhos, pode ser com um amigo, com uma amiga, com um colega de trabalho, né? Então, acho que isso é algo muito precioso, né? Mas, mas é algo cada vez mais raro, né? Uhum. Porque as pessoas não, né? Não escutam mais. E a gente, às vezes, o que precisa é só ser escutado. Uhum. É só né? o falar. É, só o falar, né? O falar, ele é, ele é curativo, né? Uhum. Ele vai nos ajudando a gente se, se, se reorganizar. Às vezes, no falar com alguém, tu, tu mesmo encontra soluções é, para a é, situação que tu, é. tu está se passando. É verdade. Janaína, infelizmente o nosso tempo está é acabando. Eu acho que nós vamos ter que marcar outro programa para a gente continuar a conversa, porque realmente foi assim, ó, a hora passou. Passou voando. E a gente nem percebeu e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo também vai gostar da, do programa. Marcamos. Então, te agradeço imensamente a tua disponibilidade de estar aqui conosco, dividindo esse espaço e compartilhando os teus conhecimentos. Muito obrigada. Imagina, um prazer estar aqui e se for, for né, interessante né, para vocês, eu acho que pode ser para mim, vai ser, eu vou adorar, eu já aceito o convite de antemão e só combinamos a data e voltarei.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 barra capacitação digital UFSM. Nós estaremos de volta a partir das 6 da tarde da próxima terça-feira falando sobre os temas emergentes em movimento aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência e até semana que vem!